Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no nosso canal no YouTube Roberto Rodrigues Reflexo Terapeuta Podal Hoje eu vou trazer para vocês aqui, fiz uma, uma aula terapia com a Karina Miguel A Karina, ela mora em Portugal, é nossa aluna, né? E foi muito bacana, foi muito interessante e ela gentilmente permitiu que eu publicasse aqui para vocês a aula que eu fiz junto com ela E nós falamos bastante sobre os cinco elementos da medicina tradicional chinesa. Fiz uma aula super especial com ela. Expliquei bastante várias coisas e não ficou só nisso. Foi uma aula intensa. Falamos também sobre a harmonização do espaço terapêutico, a harmonização de si próprio, né, de si própria, para você como você não se contaminar com as energias do outro, né? Porque muitas vezes o cliente chega para o espaço terapêutico, para a terapia, ele chega meio cabisbaixo, meio triste, né? Chega assim, né? E muitas das vezes ele sai do espaço terapêutico muito bem, todo bem, todo fantástico, tudo jóia, tudo legal, mas aí que tá, ele sai todo legal, todo fantástico e você, terapeuta, fica lá ruim, absorve a energia negativa que o seu cliente lhe trouxe. Então, nesta aula que eu fiz com a Karina Miguel de Portugal, ela... Trouxe essas questões que ocorrem, estava ocorrendo com ela, eu dei para ela essas dicas, e essas dicas estão para vocês também. Então assistam, assistam a aula que eu fiz com a Karina Miguel, e ela gentilmente, como eu falei, eu agradeço mais uma vez a Karina por ceder a, a gravação para que eu possa colocar aqui para vocês. Ficou muito legal, ficou muito show, espero que vocês gostem, está uma aula, falamos sobre os cinco elementos, falamos sobre... Todas as leis dos cinco elementos, dei vários exemplos para ela, fiz um exercício tete a tete, e vocês vão estar está fantástico, fantástico. E falamos também sobre energização do espaço terapêutico e energização própria. Ficou muito legal, assistam. E no final, a Karina, né ela também coloca o seu contato. Se você que está aí, mora em Portugal e quer um atendimento... Tipo do Roberto, aí em Portugal, você tem a Karina Miguel e ela deixou o seu contato. O contato dela está aqui na descrição do vídeo. Se você quiser entrar em contato com a Karina Miguel, ser atendida ou ser atendido aí em Portugal por ela, é só, procura aqui na descrição que está o contato dela e ela vai dar para você um atendimento fantástico. Tipo do meu atendimento, tipo do atendimento que nós damos para os nossos clientes. Valeu? Fiquem com o vídeo, fiquem com a aula, foi muito fantástica. Karina, brigadão, brigadão. Sucesso para vocês, sucesso para todos. Assistam o vídeo. Pronto, já estou. E pronto, chegou. Cheguei. É. Então, como está? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. E você aí, como que está? Também, também. É. Também vai tudo a andar devagarinho. É. Tá bom. Já começaram a chegar os clientes que aqui em Portugal, ninguém conhece a reflexologia. É? Ah, sou... aqui, na, aqui na minha zona, eu falo de reflexologia, mas isso é o quê? E depois, uns vêm experimentar, outros ainda estão reticentes, mas já está as coisas, já estão a andar... Cada, todas as vezes que fiz, pelo menos o feedback é positivo. Uau, é isso aí. Pronto. Pronto. Já não é mau. Isso, mas é, é aquilo que eu falo, sorte sua que ninguém conhece. Pois, por um lado também, porque toda a gente vem na descoberta e é. como também não estão habituados, não conhecem outra coisa, é mais fácil. Você vai captar os seus clientes, você vai educar os seus clientes ao seu modo de trabalhar. Isso é, é, é um campo extremamente fértil, fértil, fértil, fértil. Qualquer lugar que você vá com reflexologia, você literalmente se vira e se vira bem. Sim, aqui ah. os resultados estão a ser, estão a ser positivos e há, depois é assim, aqui na, na minha zona, que ainda ficamos um bocadinho mais fora de Lisboa, mas o que funciona é muita palavra a palavra. Então um vem, olha, fui experimentar a Karina e gostei muito. Isso, isso. Então, depois o outro liga, ah, posso ir, posso ir. É, assim mesmo. Amanhã tenho três sessões de fazer. Sim, é assim, é assim É assim aí Qualquer lugarejo aqui também no Brasil Um distrito mas um, Algum bairro distante né? A gente chama de distrito Tem lá mil, duas mil pessoas Ou 500 pessoas que moram no local Ah, mas no meu local é piquititico Eu falo sempre assim Sorte sua Sorte sua Ah, ninguém conhece, como que eu vou fazer? Sorte sua Exatamente. Divulga-se dando um presente, cortesia, vem cá, em fazer, faz as amigas, né? Todo mundo tem amigo, tem amiga. As amigas vão esparrar ah, mais feito pólvora. E aí a agenda começa a lotar. Já está a começar, porque entretanto eu também fiz a reflexologia, mas já tinha iniciado de massagens. Uhum. E então consigo conciliar. É assim: quem pretender uma massagem corporal ou tem a massagem corporal? Quem quiser a reflexologia, tem a reflexologia. Pronto. Quero que eu lhe mostre aqui o meu espaço. Ah, mostra para mim. Olha, mas é assim, eu ainda não consegui encontrar uma poltrona, mas tinha este uhum. chaise longo. Sim. As pessoas ficam super confortáveis ali. Uhum. Só que aí depois eu tenho uma almofada ali por baixo da, da Marquesa, uhum. onde acaba por pôr por baixo do... da zona do esporão, do calcânio. Uhum. E então um fica mais confortável. E vou conseguindo fazer assim. É isso, parabéns, está perfeito. É e já assim. consegui finalmente. O mapa estava ali há tanto tempo. Yes. Olha yes. Chegou aí. Chegou ele, chegou, ele, eu vou a tempo, mas chegou. Só que entretanto, eu tive muito tempo e à espera que a pessoa me trouxesse umas baguetes para eu conseguir fixá-lo na parede sem estragar. Uhum. Pronto, mas está tudo prontinho, está tudo. Quem vem diz que gosta muito do espaço. Está muito bom. Não, é isso. É isso. Tem que plantar no seu espaço a sua energia. Ah, o... Pois, é, disso que eu, é, é isso que eu tenho que falar consigo. Porque assim, Roberto, não há uma reflexologia que eu tenha feito que eu fico com uma pressão na cabeça enorme. Ah. Vamos lá. Quando eu não fico com as dores dos clientes. Hum, bem, então. Fica, aqui, ó, fica com pressão na cabeça, com dor dos clientes. Tá. Sabe o que, que eles estão fazendo? Sem maldade, mas estão eles, estão de, eles estão deixando a mala deles aí para você. Pois. E você está pegando. Tá? É que eu fico super aflita depois, quando eles, quando eles vão embora. Agora, eu queria ver consigo, aquele sistema, eu, eu por acaso não me debrucei muito sobre ele, o de, de envolver na, na chama violeta, será? Sim. Que técnica é que eu posso usar assim? Porque, vez em quando eles ligam, olha, estou aqui à porta, posso ir? E eu, ou vou-lhe a sair de outro trabalho e depois chego aqui, já não tenho tempo para me preparar, uhum. e começo logo o tratamento. Então, aí você precisa se ajustar aí, você precisa se preparar. Né? Você, você assistiu vários filmes de guerra, não assistiu? Uhum. Se você gosta de filme de guerra, né? mas virem e a você acaba assistindo. E os caras vão para o fronte de qualquer jeito? Pois não. Não. Vai lá, Ah, eu sou a favor do plano e tal, eu vou lá. Ah, não tem nem uma espada, nem um pedaço de pau na minha mão. Vou lá, eu vou lá. Você vai? Pois não, não, não via. Então, e o que, que você está fazendo indo para o fronte sem nada na mão? Pois. Então, você tem que ir para o fronte, campo de batalha, com escudo, né? Escudo, escudo. Então, é, pense sempre nisso. Se eu não me preparei para a terapia, eu estou indo num campo minado. Pois. É. Então, a gente fala no nosso estudo é, que tem o um módulo das dores físicas, o um módulo avançado das dores emocionais e tem a essência do ser, que eu já falei algumas vezes. Sim. Então, é na essência do ser que a coisa está pegando. Então, você precisa se preparar. Ok. Se harmonizar. E quando fala nas cores da cromoterapia, é legal seguir um sequenciamento e tal. Mas eu sou muito... É, eu não gosto de muita regra, sabe? Hum. Ah, tem que começar com a chama violeta, depois vai para outra cor, depois vai para outra cor. E se eu, se eu esqueci a sequência das cores, como que eu faço? Pois, exato. Você acha que o mundo das cores... É mais inteligente do que eu ou eu sou mais inteligente do que eles? Mais inteligente do que eu. Eles são mais inteligentes do que eu. Sim ou não? O mundo, das cores, o mundo das cores é mais inteligente que você ou você é mais inteligente do mundo das cores? Ai, sei lá, Roberta, agora fiquei confusa. <risos> então a energia do alto ah é mais forte que nós então a, o mundo das cores ele é, ele está mais preparado do que eu está mais preparado do que você okay. então aquele que está mais preparado ele entende a fragilidade daquele que está menos preparado okay. Tá? mas ele vê a boa intenção. Você é mãe? Sim. Você, que tamanho que tem seu filho? Já tem já... nove anos? Nove. nove. Ele já errou várias vezes algumas coisas? Ah, já? Já. Tentando acertar, você já percebeu ele tentando fazer alguma coisa já errou? que uhum. O que você fez? Você deu uma bronca nele ou você incentivou ele? ai acho que eu já fiz os dois vendo uhum. é, então precisa rever então vamos pensar racionalmente ele tá lhe tentando fazer o certo tal mas fez uma uma meleca fez uma, uma literalmente uma cagada né? hum. tentando fazer o certo e você é mãe pensa assim o que que você acha que você deve fazer dar uma bronca ou incentivar tal o que você Deveria fazer. Pois eu devia incentivar, sim. tenho consciência disso. Isso. É. Ressujiou, foi uma meleca e tal, mas. Entendeu? Uhum. E, ou seja, você está mais preparado do que o seu filho neste momento. Ou seja, o mundo das cores está muito mais preparado do que eu. Ok. E ele está lá, se eu estou fazendo e eu não seguia segui aquela da sequência correta, você acha que ele vai deixar de me ajudar, o mundo das cores? Não. Feito um pai e uma mãe, para estou vendo a boa intenção naquele cidadão, lá. uma hora ele vai aprender, né <risos> não é assim que você pensa para o seu filho? Uma hora ele vai aprender. Sim. Então, com carinho procurando ensinar, dando afeto, incentivando, sabendo que vai talvez errar de novo, aí você vai incentivando. Daqui a pouco é um adulto que sabe se virar no mundo. Senão, vira um adulto mimado, que não sabe fazer nada. Então, tem... o erro faz parte. Errar tentando acertar faz parte. Agora, errar propositadamente, fazendo coisa ruim, aí, aí é esquisito. Okay. Então, procura se preparar. Ah, eu vou me preparar com a cromoterapia, com as cores. Liberte sua mente. Liberte sua mente. Hmm. E não só na sua cabeça, abrindo um portal. E as, cores, okay. e as cores no alto da sua cabeça, como se fosse uma grande aquarela de cores. Todas as cores pairando na sua mente, lá no alto. Okay. Ela vai se aproximando. Se você se abre, ela vai se aproximando. Sabe? Vai, vai, vai. Eu não vou falar nome de cor, senão você fica sugestionada. OK. deixar você sugestionada a cor. Elas vão começar a pairar. De repente, talvez todas desçam... E começa a fazer uma limpeza em você. De repente todas descem. Ou de repente desce só uma. Ok. Pode ser um amarelo, azul, rosa, violeta, ou vermelho, ou laranja. Mas você percebe que tem uma cor que está querendo vir mais. Se ela está querendo vir mais para você naquela hora, é porque é essa cor que você está precisando. Ok. Aí você deixa recepciona ela, dá as boas-vindas né, para o visitante, que vai te ajudar a fazer uma partida mental, energética, e ela, você vai perceber que ela vai invadir sua mente, seu cérebro e tal, tal. De repente, se, se você está bem conectada, você começa a perceber que outras cores começam a querer chegar. E você, como uma boa anfitriã, você recepciona todas elas, seja bem-vinda, né? Acolhe, abraça, acalenta, como se fosse um filho no colo, cuida, né? põe a mão no seu peito, no seu coração, sinta as cores, fazer uma faxina energética. Assim. E, e isso é necessário a cada a cada tratamento? Ou, por exemplo, de manhã, se eu tiver cliente e fazer esse processo, dá para não. dois ou três? Isso, ou não, isso não há contraindicação. Pois. Não há contradicação. Você pode fazer às vezes você quiser. E pós-espaço, Roberta? Há alguma coisa rápida para harmonizar o espaço? Eu chego aqui todo dia no meu espaço terapêutico, sabe o que eu faço? Hum. Dou um bom dia. Eu falo bom dia. Vamos trabalhar. Porque aqui fica energia, a minha energia fica aqui. E quando eu chego, não posso chegar de qualquer jeito. Embora aqui tenha a minha energia, a energia da filma, né? uma tá aclamação dela ali atrás. Atrás, essa, uhum. essa parede, havia uma trabalho, minha esposa. Então, a gente recepciona o local. Bom dia, tal, bom dia. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, que hoje tem, tem trabalho. A gente tem gente para ajudar. Né? Ok. Então, eu me conecto com o meu espaço. Voltando lá para as cores, quando você fizer esse exercício, você vai sentir em si um. Um guarda-chuva energético no seu entorno. Você vai sentir a presença. Se você começa... Faz assim, ó. Faz assim. Hum. Você já fez reiki? Já? Sim, já. Você é reikiana, não é? Sim. Ah, eu lembro. Você é mestrada já ou não? Não, não, não, não. Fez um? Só um. Um, tá então, como você é reikiana, você sabe que existe energia, né? Sim, exatamente. Eu, por acaso, há, eu assisti agora há pouco tempo também uma maratona de, de reiki, e ela também deu, hum, deu uma, a possibilidade de, fazer, de trabalharmos com sim, sim. o Shockeray. Isso, de... continua assim. Fica comigo, continua assim. Ó. Normal. Vai fazendo assim, ó. Vê se você consegue sentir o campo energético de verdade. Inspira. aqui, ó. Aqui. aqui. Você está aí no seu espaço terapêutico, não está? Uhum. Ó, vou levantar meus braços aqui, estou todo arrepiado. Eu quero que você agora, com as suas mãos assim, volte o seu corpo para o seu espaço terapêutico, onde estão tá todos os seus objetos. E... Ótimo. Aí você direciona a sua mão para o seu espaço terapêutico. Isso. Abre os dedos. Isso. Sabe? Pronto. Fechou as mãos. Agradece. Uf. Qual é a sensação? Beleza. Beleza. Quanto tempo levou para fazer isso aqui? Mais é rápido. Quanto tempo? Um minuto, dois? Um minuto. Aí. Se você se conecta com a energia, eu não vejo, eu sinto é muito 10. Né? ou estou arrepiado. Né? Então você manda energia assim você vai limpando sabe a faxina sabe a faxina que eu falo para fazer no pé na massagem faxina uhum. faxina faxina faxina às vezes o espaço o espaço seu está muito sujo das cargas que ficaram aí então às vezes esse movimento já deu uma faxina mas talvez não foi suficiente. Você já fez faxina na sua casa? Já, já. Às vezes a faxina é pesada, né? Tem lugares que em... faz. não sai esse negócio, né? Eu até queimo muitos incensos de limpeza. Pois faço a cada sessão, também acabo por acender aqui um bocadinho de purificação. Uhum. Mas eu é que noto que fica a carga toda. Ele tem que estar aqui, ó. É legal o incenso, eu, eu gosto de incenso, gosto do purificador, umas né, essências, uns né, aromatizantes e tal, mas antes mesmo de acender o, o, o incenso, tem que estar aqui dentro. Tem. Ah, vou acender o incenso. Acende lá e... Estou pensando em puxar o pescoço da minha vizinha que está me enchendo o saco. Não, e eu só assento se eu me conseguir concentrar, Roberto, senão não faço. Então, parte, parte disso aí. Agora, uma outra coisa que eu... Tá, ah, não é assim? Então, você fez esse movimento, eu parei nisso, aí você está blindada. Imagina que seu corpo tem um, um guarda-chuva energético, tá? Se vem energias negativas, as energias negativas batem no seu campo energético e caem. Okay. Dependendo da carga da energia. Hmm. Se uma carga de energia é muito forte, boa parte cai e alguma parte passa. Para não passar, como você tem que fazer? Se proteger mais? De vez em quando você faz, mentaliza tal. Aí você está blindando cada vez mais o campo energético. Aí, daí, de novo. Não para. É assim mesmo. A gente está falando sobre energia, o bocejar com a você sabe disso, né? Sim, sim, sim. sim. Então, a energia bate e desce. A energia desce. Ela não fica. tá bem? Ok. Então, é isso. isso. Aí, assim, depois que você fez esse trabalho, primeiro... Para você gostar de alguém, você tem que gostar de si próprio, primeiro. Então, você está fazendo um trabalho para você. é O que você pode fazer? Imagina que o meu guarda-chuva energético tem um metro para lá e tem mais um metro para cá. Eu tenho esse guarda-chuva energético que está me blindando. Tá? Okay. Aí que está a sacada legal. Quando você se sentir bem fortalecida... Isso, imagina mais um metro para lá e mais um metro para cá. Olha, eu tô aqui, mais dois metros aqui, eu estou aqui no quinto andar do prédio. Né? <risos> Não. Se eu começo a aumentar raios de cinco metros, eu já pego o andar de cima e pego o andar de baixo. ok De repente, as pessoas que estão tá aqui no sexto andar e que tá, quem está no quarto andar, de repente, sentem um... Uma leveza, parece que o dia dela começa a melhorar ela não sabe por quê. Por quê? Porque o, o cara que está aqui no quinto andar está fazendo uma faxina no prédio. Ok. Tá? Então, eu posso fazer uma faxina para expandir em todo o meu espaço terapêutico avançar pela rua, avançar, avançar pelo bairro. Pela zona, né? Que vocês pois, mas isso tem a ver depois com o treinamento, não é, Roberto? Quando sentirmos já que. Isso. Que está está bem. bem. Você está entrando no campo de batalha. Sabe? Eu estou no campo de batalha cuidando de uma pessoa, aqui, tete a tete, é uma coisa. Se eu estou no campo de batalha cuidando de muitas pessoas, à medida que eu aumento o meu campo energético, eu, eu estou interferindo, no interesse de muitas pessoas. Tá? e nós, seres que somos aqui, a gente está sempre sendo manipulado. Agora, se eu estou conectado com a energia densa, eu estou sendo manipulado pela energia densa. E a energia densa, ou a energia negativa, ela não quer perder quer perder. Tá? Hum. Então, quando você pega para tratar de um cliente, você está tratando do cliente e também dessa energia densa dele. A energia densa ou energia negativa não vai querer perder ele para você. Começou a perceber o jogo. Sim, sim, sim. Então essa energia densa, se você não está se cuidando ela vai atuar sobre você. É. Por quê? A gente tá falando aí de vampirização, sugando energia, já ouviu falar sobre isso? Sim, sim, sim. sim. Energia densa tá? lá sugando energia daquele ser que está ali com você. Agora chega você, cheio de conversa, fazer terapia, coisa e tal, a pessoa começa a acordar para a vida e ela começa a se desmamar daquela energia densa que ela nem sabia que estava com ela. E aquela energia densa não vai querer perder para você. É um jogo de interesse. Você acha que ela vai entregar de bandeja? Ela está sugando energia do seu cliente e você chega lá para tirar, tirar a mamadeira dele. Ele não vai querer. Se ele não quer, ele vai brigar. Se você não está preparada, aí você acaba ficando ruim. Ai, ah, que ficar. É, pô, tantos ajustes, hein? <risos> é, você quis falar sobre esse assunto, se é assim, pense, né, Fia? Pronto, não faz mal. Pronto, eu já, já percebi essa, essa parte, Roberto. Tá ok, vou começar a, a fazer a preparação antes de cada cliente, porque senão não, tem como que eu fico super desconfortável e depois também não fico bem. Agora, outra dúvida. Só uma coisinha antes da outra dúvida. Antes de tocar no seu cliente. Pedir permissão. Pedir permissão. Permissão para o seu campo energético. Okay. Permissão, tal. Legal. Oh, pois é, pois é. Então pronto, Roberto. Nesta folhinha. Ah, cinco elementos. Pronto. Aqui dos cinco elementos, isto é assim: o, o que eu tenho feito é na primeira sessão: faço a faxina, tudo muito certo. Uhum. Depois há aqui a questão, por exemplo, um cliente que, que sinta uh, medo, não é? devemos atuar, é a parte da água. Deve-se focar mais no rim e na bexiga. É isso? Então, vamos lá. Lá no cinco, aí nos cinco elementos, a gente tem duas leis que regem, tem várias leis que regem os cinco elementos. Né? A gente vai avançar nessas outras leis mais para frente, que a gente quer complicar um pouquinho mais. Mas eu fico com as duas leis principais, que elas já dão uma grande, uma grande ferramenta. Então, tem a, a lei de geração e tem a lei de contenção. A lei de geração é um, um elemento alimentando o outro. Então, para uma pessoa que tem muito medo, tem insegurança, ela está muito no elemento água. E o elemento água é caracterizado pelo órgão rim e a víscera, e a víscera bexiga. Okay. Falando em, em filme, tem um filme que eu acho bastante interessante, por exemplo, Ficar Bem, é o Gladiador. Não sei se você já assistiu. Sim. Na hora que o, que o gladiador né, ele foi escravizado, ele vai entrar na arena lá para brigar, os leões comerem eles, né? aqueles é que eles batomão, não sei se você vai lembrar dessa cena. Aí um dos, dos escravos né, que vão entrar na arena... A cena mostra um líquido escorrer da sua perna. O que seria? Água? Ou fogo? Água? Não, vamos lá. Na perna de um dos gladiadores ali, a cena mostra um líquido escorrendo pela sua perna. O que seria? Nunca acordo. Vou falar de novo. Vamos lá. O sangue... Hã? Você? Não. Antes dele entrar na arena. Antes de entrar na arena, tal, eles estão lá esperando o portão abrir, que os leões estão lá fora, né? Sabe que ele vai ter que brigar com o leão. E, normalmente, o leão vai comer ele. Imagina. Você ali, naquela porta, esperando abrir, o leão vai me comer. E aí a cena no filme mostra um líquido. Clarinho escorrendo na perna do gladiador. Que líquido que seria? Água? A água? Ele... É a água que está escorrendo ali? Dele? Sei lá, não me recordo. Seu filho não teve medo na infância? Sim. Criança com muito medo faz o quê? Na cama: xixi. Xixi. Ele vai tomar um de dois metros de altura fazendo xixi nas calças. Antes de entrar na arena. Hum. Então, neste momento, aquele personagem, né, aquele gladiador, ele estava muito no elemento água. Ele estava com muito medo, muita insegurança. E aí dá o descontrole. Ok. Tá? Só para caracterizar ele. E aí, o que é que eu quero aumentar a água ou eu quero diminuir a água? Diminuir. Diminuir. E na lei de... pagar água é o um fogo. Não, para diminuir a água. Deixa eu pegar o painel. Cadê o painel? Deixa eu pegar ele tá. Cadê? Eu já tive visto curado e aqui. agora temos uma branca. Isso. Está aqui, ó. Igualzinho o seu. Exato. Tem o fogo, terra, metal, água, madeira. Na lei de geração, um elemento gera para o outro. Ele alimenta o outro. Então, o fogo alimenta a terra... Terra alimenta metal, metal alimenta água, água alimenta madeira, e a madeira aumenta o fogo. É a lei de geração. Okay. Eu quero aumentar ou quero diminuir? Diminuir. Diminuir. Então, o fogo, se eu colocar fogo no metal, acontece o quê com o metal? Derrete. Derrete. Então, o fogo manda no metal? Manda. Manda, né? Ele fala é. metal... Aqui quem manda aqui sou eu, Sim. né? Então o fogo manda no metal. O metal na figura de um machado faz o que com a madeira? Corta. Corta a madeira. Então metal para madeira. Menos aí que quem manda aqui sou eu. Não vem para cima de mim que está lascada. Ok. Beleza. A madeira está em cima da terra. A madeira está sugando os nutrientes da terra. Uma plantinha que não coloca adubo, não coloca nada, a terra fica exaurida, né? não uhum. aparece nada. E se eu jogar terra na água, a terra ela é um absorvente, ele absorve a terra, suga a água. Okay. E a água, por sua vez, se eu jogar água no fogo, a água apaga o fogo. Exato. Então, Mas aqui sim. neste caso, nós queremos apagar a água. Isso, diminuir a água. Então, okay. ou colocamos terra. Oi? Terra? Não? É, terra. A terra diminui a água. Tá? Ok. Então, a terra suga, chupa a água. Ok. Tá? Então, uma pessoa que está muito medrosa, muito insegura, ela está muito água. Então, eu preciso utilizar nela o elemento terra. Eu tenho que fazer aqui um esquema só para eu tentar perceber. Por exemplo, a água ilumina e ilumina-se ou diminui-se com a terra, certo? Isso. Só para ver se eu consigo perceber o, o raciocínio. Sim um cliente que seja muito madeira, ou seja, o que é que significa aqui? É extroversão, ácido verde verde, primavera? Ah, tá. Isso aqui é um, é, é um assunto que a gente vai estar trabalhando na, na, revisão, na revisão do Mag Eu estou reclamando okay. o MADI, então, todas essas características okay. aqui, ó, Todas as características são dos elementos. Só que eu, okay. nunca, eu nunca avancei nessas características aqui. Porque aqui o jogo vai começar a complicar. Pois, imagina. Então, se já pegando uma característica já complica, pegando mais coisas embaralha demais. Então, okay. eu, eu foquei nesse primeiro momento em pegar a característica principal do elemento. Exato. Então, aqui neste caso, por exemplo, Roberto, uma pessoa que seja madeira, ou seja, que tenha sentimentos de, de raiva, uhum. ora, para apagar... Então, neste caso... Ah, ai, neste caso... Para apagar a madeira... A terra? Não. Olha as setas, respira. Karina, respira. Você seta aqui indica para o fogo. Isso. Olha para mim um pouquinho. No, nesse diagrama, a gente sempre trabalha no sentido horário. Tá? Okay. E sempre no sentido horário. Quando você trabalha externamente o diagrama, do fogo para a terra, você está gerando... Sempre na, na borda. Quando você trabalha na borda, Sim. no sentido horário, na borda, você está gerando, você está aumentando, está potencializando. Tá bem? Ah, ah, ok. Agora, quando você faz a estrela por dentro, no sentido horário, okay. você, você está contendo, você está diminuindo. Ah, ok. Oh. Então, neste caso, é a terra novamente também, certo? Para qual pergunta? Um, um cliente que seja madeira, hum. tem para certo... diminuir, é a terra. Tem certa da terra para madeira? Não, mas tem aqui da madeira para a terra. Da madeira para a terra está contendo. A madeira está sugando os nutrientes da terra. Então isto é do potenciar. Oi? Estou toda confundida. Normal, é assim mesmo. Eu, quando enxerguei isso aqui a primeira vez, ó, deu vontade de chorar. Porque... Pois, mas é que eu já... Houve eu uma altura que estava, só que depois tive muito tempo sem, sem olhar e tenho muitos... É que há clientes que vêm praticamente só... Um, como é que eu ia dizer? Eu já tive muitos que fizeram a primeira vez, mas ficaram tão bons a sentir-se tão bem que estão sempre a adiar a segunda. Isso. Ah, então é assim, ó. segura essa. Segura essa aí. É... Eu gosto de dar exemplos assim, pegar. Pega na área médica, vamos pegar na área médica. Eu não sou médico, mas eu dou um exemplo aqui. Você vai no médico em Portugal, com uma dor assim, assim, assado, né? O médico, para essa dor que você tem, ele tem lá 10 tipos de antibiótico. Ok. Você acha que ele vai te dar o antibiótico mais porreta ou antibiótico mais leve? Mais leve. Mais leve. E se o mais leve resolve, você volta nele, ele vai continuar no mais leve ou vai já jogar no mais, mais forte? pois vai, vai deixar mais para pra... Mais leve, né? Entendeu? Então pois. a terapia é assim: o cliente foi com você aí, com uma determinada dor. Você foi, fez um trabalho bacana, 10, caprichou, o cliente saiu maravilhosamente bem. Ou 80% melhor, que é o que normalmente uhum. acontece. Marcou para a próxima semana. Dei lá toda contentinha. Aí você começa a fazer de novo o procedimento. Você pensa assim, poxa, primeira sessão, eu fiz o protocolo geral, deu um baita de um resultado. E se eu hoje só fazer o protocolo geral de novo, já que ela gostou tanto, eu vou repetir de novo. Obrigada, você bem. repete. Segunda sessão, ela fica, nossa, Karina, por que eu não te conhecia antes? Karina, onde você estava escondida, menina? Vamos falar isso para você. Ok. É, me falam aqui, Roberto, onde você estava todo esse tempo? que Eu não sei que você existe. Chegou a sua hora e chegou a minha hora. Seja bem-vindo, né? seja bem-vinda. Antes de você estar, eu estar aqui com você, eu tive um atendimento agora de manhã de uma aluna também, tal qual você. Só que ela mora aqui em Sorocaba, né? Oi. Ela teve a oportunidade de vir aqui. Saiu daqui, teve que fechar a janela aqui para não sair voando. <risos> Agendou para a semana que vem para fazer a terapia completa. A terapia completa é de duas horas. Aí eu uso a quick massage, né? Massagem okay. de faço, Eu faço reiki, faço cromoterapia e faço de reflexologia. Saiu deslumbrada, né? E é aluna também. Então, para a semana que vem, o que você acha que eu vou fazer? Eu vou ficar inventando, vou ficar colocava ah, vou colocar mais alguma coisa. Não. Preciso... Até o cliente sentir bem o protocolo geral. Geral. Nossa, nossa carinha, estou maravilhosa. Já está te indicando as amigas dela para vir com você. Continua fazendo aquilo que está dando certo. De repente, você começa hoje. Melhorou, mas não... você faz de novo. Não deu aquela... aquele up? Opa! O que, que eu posso fazer aqui? Aí você fala, opa, o que que eu posso fazer aqui? Aí você fala, okay. tá estudar, ah, cliente é muito isso, muito aquilo. Aí eu vou usar da lei de contenção para dar uma reduzida. Aí você tira uns minutinhos na terapia para fazer a lei de contenção. Ok. Você é fazer o geral, mas depois fazer mais minutos isso. naqueles pontos. Cartas na manga. Tá vendo aqui atrás de mim? Uhum. Quantos certificados tem ali? Alguns, né? Alguns. Você acha que eu uso todos eles? Pois. Se você vir aqui, eu não estou usando todos eles com você. Eu estou usando algumas coisas. Exato. Cartas na manga. Então, o protocolo específico é cartas na manga. O cinco elementos, cartas na manga. O reiki, que você também usa, cartas na manga. Se você tem aí cromoterapia também, cartas na manga. Para você ir jogando o jogo, sendo um, um terapeuta diferenciado. Exato. Ok. Ok, Então vamos a voltar. Está, desse tempo. Está tudo tem, certo. Desse tempo para você respirar, para a gente estudar os cinco elementos. Bom? Então, neste caso, a madeira tinha que ser iluminada como tal. Certo? Madeira. Como que é? Como tal. Não, repete para mim, que eu não entendi o que você falou. Madeira. Um cliente de madeira, hum. com um excesso de madeira, o que vai, se há pouco era a terra que iluminava a água, certo? Uhum. Agora, o que ilumina o metal. O que ilumina a madeira será o metal. E metal. É que, você, é que você falou. Metal, eu não entendi. <risos> eu não entendi treito, ora, pois. Metal, metal. Ok, então agora, o Sim. fogo. Ver se eu entendi. Fazer a sequência que assim fique já. Ora, excesso de fogo... Aí é apagado com água. Com a água. O bombeiro apaga o fogo com o quê? A água. A água. A água apaga o fogo. Depois, a terra... A terra... Com a água também? Será o vice-versa? Não. Não. Terra... A terra está direcionada. Olha certo. seta. Como hum. tal? Ah, ah. Não tem seta da, da, no metal para a terra. Pois não. Mas daqui tem a madeira para a terra. <risos> não é? Não, não, não é. Ó, rapidinho, você tem... eu sei que você tem uma folha aí, tá? Ó, tô aqui, é. pronto, sua ficha terapêutica tá aqui. Ó. ó, nós estamos gravando a aula, depois você quer a gravação? Ah, pode ser, pode ser. Só vou mandar para você, não vou mandar para mais ninguém, não, tá? Pois é, melhor, pra não ver isso. Diga, <risos> então, vamos lá, vamos lá. Como é que você permite, eu publico ela, coloco no YouTube. A aula que eu fiz... <risos> É, só você permitir. O papum eu jogo no YouTube. A aula com é a Karina de Portugal. Quem quiser é ah. tá... só agendar, vai ser legal. Tá? Pronto. Ó, então está aqui. Ó. Vamos fazer os cinco elementos. Eu vou fazer aqui, você faz aí, ó. Uma okay. bolinha. Uma bolinha né? Sim. Outra bolinha. Não consigo ver essas bolas, ó, É, é o desenho de cinco elementos. Ok. Tá? Eu desenho cinco elementos. Outro aqui embaixo. Outro aqui. E outro aqui. As cinco. Do jeito que está o, o diagrama. Ok. Tá? Certo. Beleza? Pronto. Então você vai falar para mim. Lá em cima, qual é o primeiro elemento, carinho? O fogo. Fogo. Então coloca lá. Fogo. Eu estou fazendo aqui, ó. Ok, você depois... Vai aula, você vai dar aula para mim agora, tá? Né? Fogo, terra... Isso, então vai lá, terra... Metal... Metal... Água... Água... E madeira. Madeira. Isso, madeira. Então vamos focar nas duas leis que existem. Então escreve aí em cima. É, lei de... Geração. Ok. Isso, que um elemento ele é a mãe do outro. Tá? Um elemento é a mãe do outro. Vamos falar de família. Tá? Um elemento é a mãe do outro. Ok. Então, vamos lá. Do fogo. Ó. Uma seta para a terra. Ok. O fogo. Alimenta a terra, porque o fogo é mãe da terra. Okay. A terra é mãe do metal. Então, a terra alimenta o metal. Okay. O metal é mãe da água. Uma seta do metal para a água. É. A água é mãe da madeira, né? Você coloca água na plantinha, a plantinha está murchando, a plantinha né, dá uma bissada de novo. E se você coloca a madeira no fogo, acontece o que com o fogo? É, sendo mais? Então a madeira é a mãe do fogo. Ok. Tá? Então esta é a lei de geração. Você fez assim? Fiche, fiche, fiche. Isso, esta, isso, perfeito, isso aí. Assim você nunca vai esquecer. Então um elemento okay. gera alimenta outro. o outro, alimenta okay. o outro. Pensa na família. O anterior é a mãe do que está na frente. Ok. Tá? Beleza. Agora escreve aí, por favor. Lei de contenção. Por isso que nas aulas eu peço pessoal trazer canetinha, lápis e cor, giz de cera. Pega, pega os giz de cera das crianças, para fazer <risos> Assim você identifica, né? O que é um, o que é outro. Ok. Bem? Então, agora vamos falar da lei de contenção. É aqui ok. Que... Isto é quando nós queremos apagar o que está em excesso. Isso, diminuir, né? Ok. Quando a gente quer equilibrar aquilo que está demais. Não é que a gente vai okay. tirar 100%. Se eu tirar 100%, eu vou causar um outro problema para o cliente. Ok. O cliente ele precisa de todos os elementos. Só que okay. aquele elemento em questão está demais. O que eu preciso fazer é diminuir ele para ficar equilibrado. Ok. Então, o fogo em direção ao metal, o fogo faz o quê com o metal? Derrete. Derrete. Então, o fogo manda no metal. Então, faz uma seta do fogo em direção ao metal. Okay. Já que a gente está falando em família... Essa aqui é legal. Já que a gente está falando em família, já que, a, já que o fogo é mãe... Da terra e a terra é a mãe do metal, o fogo é a avô do metal. Pois. <risos> sim? Certo. Certo? Aí em Portugal, os parentes brigam muito ou não? Quando se juntam. Ah, sim, sim, sim. sim, sim, sim. Né? Depois tomar uns vinhos, tomam umas carraspanas aí, carne, ficar bem da hora que chega de manhã, 10 da manhã, é aquela alegria, né? Pois oi, é. oi, beijo, abraço. Agora a gente não está podendo beijar e abraçar, né? Mas quanto. Pois, agora não. Chegou de manhã, beijo, abraço, tal, trouxe esse vinho, vamos tomar, não sei o que tem, tudo beleza. Começou a encher o caneco, aí as verdades. Está tudo estragado. Aí as verdades começam a sair da cachola, né? Aí cada um abre a caixa de Pandora e vira aquela zoeira. Quem é essa sabedoria? <risos> quem é a sabedoria na família para colocar a ordem do barraco? É o pai, é o filho ou é o avô? É o avô. O avô. Né? Tem que chegar o avô lá e para ah, essa, essa bagunça aí. Pobre, mete o pé no avô no um para a sua casa, some daqui. Entendeu? É é, isso. Pai... É, os elementos é isso. Então, o fogo, ele identificou que tem um problema aqui. Ok. Mas neste caso, Roberto, então, por exemplo, quem tem excesso de fogo? Não, é no sentido. A, a questão é como aplicar. Vamos lá ver se eu calma, consigo explicar. Calma, vamos chegar lá. Ah, está bem. Está bem. Pronto. O fogo... Derrete o metal. Certo. O metal, okay. uma figura de um machado, ele faz o quê com a madeira? Parte, quebra. Quebra. Então, o metal diminui a madeira. Faz uma seta do metal em direção à madeira. Certo. A madeira, por sua vez, está plantada sobre a terra. Então, a madeira suga a terra. Ela extrai da terra. Sim. Tá? Então, faz uma seta da madeira em direção à terra. Ok. Mesmo. Beleza? a Terra por sua vez ela absorve a água ela tem um poder de absorver a água então faz uma ah, seta da Terra em direção à água tá? e a água em direção ao fogo a água apaga o fogo é. tudo bem ou seja nós fizemos exatamente isso daqui ó nós fizemos exatamente os sentidos, né? O desenho. Desenhamos a lei de geração e a lei de tá é. Então, lá no fogo, todo todo elemento tem um órgão e uma víscera correspondente. Tá? Certo. Okay. Lá no fogo, as letrinhas em vermelho, eu vou falar agora. Lá no coração fogo, e intestino. Isso. Coração e intestino delgado, tá? Sim. Lá na terra tem BP, traço E, que é o baço, o baço e o estômago. O estômago. É? Lembrando que baço só tem no pé esquerdo. esquerdo. Então, sim, o fígado é no direito e o baço é no pé esquerdo. Então, tá bom. Só queria saber se você está vendo. Baço, ó, É porque eu quero, que, eu quero que você aprenda. Lá no... sim. Lá no metal tem P traço IG. P é pulmão. Pulmão, intestino grosso. IG, intestino grosso. Lá na água, nós temos R traço B. A água, no nosso rim. corpo, é o rim e a bexiga. Ok. O rim é o órgão, a bexiga é a víscera. Lá na madeira tem F traço VB. F é o fígado, VB é a vesícula biliar Ok. Bem, ó, estamos fazendo exatamente o que tem aqui. Certo. Só não estou entrando no, nas outras coisas aqui, que é coisa. Sim, uma... as outras também, para as outras é no outro módulo, que eu isso, também tem que ir resolvendo. É assunto mais avançado para a acupuntura, tal, é umas coisas que a gente não avança aqui. Para nós é isso que importa, de momento. Então, você trouxe um cliente, qual a característica do cliente que você falou? Pode ser é raiva. Raiva. Elemento madeira. Elemento madeira. Você recebeu um cliente, tal, hoje ou semana passada, o cliente ele é muito madeira. Você percebe que ele, na conversa terapêutica, você percebe traços, né? Ou a pessoa, propriamente, ela diz, ah, eu tenho raiva disso, eu tenho uma raiva daquilo, eu tenho uma raiva daquilo outro. Então, eu falo, pô, essa pessoa é elemento madeira. O que, que eu faço hoje? Protocolo geral. Veio hoje, primeira vez. Faço um geralzão para dar uma faxina legal. O cliente já vai ficar bacana, ficar bem. Próxima semana, se você perceber que a faxina já harmonizou essa raiva, ou abaixou bastante ela, você continua no protocolo geral. Ok pô, está dando certo, eu vou colocar de novo o PG, de novo. Entendeu? Mas se você vê que você chegou a um ponto e fala, poxa, ele dá para melhorar mais, mas ele enroscou, o cliente, ele sabe, tá. uhum. aí você entra com um protocolo específico, ele ainda uhum. continua com raiva tal. Então, o que é que faz diminuir a intensidade da madeira? A terra... Não. Não, a gente acabou de fazer. Lei de geração e lei de contenção. Tem seta, tem seta da terra para a madeira? Não, tem da madeira para a terra. Não. O que vai controlar a madeira? Diminuir ela. Lembra do Machado? Água. Ah, ah, um tal, pois é, é, Pois, está é. pois, bem. Sim, sim. Ah, é o que fizeram hum, o foco. certo Você está igual eu no começo, quando eu comecei a isso aqui. <risos> é, mas é verdade. Eu falo, se o pessoal não acredita. Ah, Roberta, ah, você está brincando. Não, é verdade. Quando eu comecei a estudar os cinco elementos, quando eu comecei a estudar, sabe quando você olha e não enxerga nada? Eu olhava e não via nada. Eu era assim mas eu aprendi e você também vai aprender certo. passando pelas mesmas dificuldades que eu passei de, de olhar, né? Olhar e não achar. Por quê? Okay. Porque, porque ainda não fez não aquilo que a gente chama assim, né? ainda não aterrizou na sua mente. Exatamente. Não então agora pergunta lá outros para ver se eu não sabe. Um cliente que seja muito fogo. Muito fogo. Você conhece alguém aí? em Porto. Que cidade você mora, hein? Eu, eu moro... A cidade é Peniche, uhum. que fica a 80 quilómetros de Lisboa. Ah, tá. Está pertinho. E aqui de na, de na região X. centro. Está pertinho da minha irmã. A minha irmã mora em Amadora. Pois. É. Qualquer dia você tem que viver a sua irmã. Isso. Vai e depois vem isso. visitar. Não, mas você acha que não? Demorou. Ah, isso, era, isso é que era top. A Vilma, o João, traz o João Paulo também contigo. <risos> então, vamos lá. Então, você Pô, falou que fogo. o Fogo. Pinito... Você conhece alguém aí em Portugal, algum amigo, algum político que é fogo? Sou eu. <risos> Não, eu tenho sentido... Eu sou... tenho Ultimamente, eu tenho sido mais madeira. É... Ah. Sim. Sim. É à flor da pele, mas, mas sim, tenho, tenho colegas que é mais um elemento fogo. Isso. Então é interessante esse momento aqui, ó, para quando você pensa ao seu cliente, que a terapia, o costumo dizer assim para meu cliente, a terapia começa antes mesmo de dele vir. Tá? Okay. A terapia com você, essa aula de terapia com você, começou antes mesmo da gente estar aqui. Porque a gente vem conversando já há alguns dias e tal. Sim, já houve uma conexão. Isso, uma conexão. E eu percebo nessa conexão que realmente você é fogo. <risos> já percebo que eu era fogo. Já percebeu? que você está ali de fogo. Né? Percebo que você não é reflexiva. Você não é ficar pensando... Né? percebo que você não é metal, que você não tem a questão de tristeza, né? percebo que você não tem medo, você está aí em frente, então sobrou ali para você madeira e fogo, né? A Karina ela está ali, ó, madeira e fogo, entendeu? Então eu eu trabalhando você, eu estou vendo você ali madeira, fogo, e aí tem uma coisa, anota aí. Existe uma diferença de ser e de estar. Você uhum. é uma coisa mais característica. E, às vezes, você não é aquilo e você migrou para outro quadrante. Uhum. Uhum. É isso que você falou. Eu sou fogo, mas eu não sou muito meio madeira. Você, não, você mesma falou isso. Então, eu percebo que você... Só posso estar enganado você tem uma característica forte de ser fogo. E que, hora ou outra, como você mesmo falou, eu acho que tô meio madeira. tô meio... é montada de puxar o pescoço de alguém. É isso, é? É isso. tá vendo? Eu faço então, umas migrações. Isso. Então, isso que estou fazendo com você é estudar o cliente. Mas vamos lá. Um caso em específico. Então, um cliente que seja muito fogo temos que utilizar a água. Por que a água? É? Porque a água diminui o fogo. A água diminui o fogo, entendeu? ficou lógico Ok, agora só vou aqui ver. Vê um pouquinho, e o que, que você, vai, você vai jogar? água Como que você vai jogar água? Você vai pegar um balde de água e jogar no pé do cliente como você vai fazer? Não, eu vou fazer a faxina geral e vamos ao rim e à bexiga. Isso. Os é. últimos quatro minutos, não é? Ali Isso. mais naquele ponto. Ficou fácil, não ficou? Sim, sim. Isso tava... A questão aqui de interpretar o que é que ou o que é que estava mais... Isso. Então vamos lá, dá outro exemplo aí. Pensa, agora... Pensa numa amiga sua, um amigo seu aí, que tem uma característica aí. Uh, olha, ontem recebi uma, uma rapariga, a tal da Anemia. Uhum. A Anemia. Bem, ela, ela saiu daqui fascinada. Ela disse assim: Olha, se eu não fosse, eu não acreditava. Hoje de manhã ela ligou-me assim: Olha, eu não tomei os comprimidos para dormir e eu dormi toda a noite, eu não me lembro de nada. Yes. E eu assim: Ah, graças a Deus, estavas bem, ela estava completamente desarmonizada. Só que realmente eu fiquei. Essa ontem ela tinha uma carga tão, tão pesada que eu senti, porque quando ela saiu, eu quase que me vomitei toda. A carga era tão grande e eu assim, uh! mas depois fiz um bocadinho de reiki uhum. e consegui harmonizar os chakras. Dê-me só um bocadinho, Roberto. Oi? Só um bocadinho, é desculpe. Quem é? Só um bocadinho, Roberto, estava a ouvir uns sons estranhos. Vai lá. Desculpe. Foi da minha cabeça, está muito vento aqui hoje. Ah, tá bom. Pronto, e então essa cliente, ela está a ter... É uma rapariga nova, tem 36 anos. Uh, começou a ter medo de... Já não conduz. A não ser para ir buscar a filha à escola. Ela não vai aqui, aqui à cidade mais próxima, fica a três... Três, quatro quilómetros, ela já não, não vai. Ela não quer falar, com, comunicar com ninguém. Só está bem sozinha. Uhum. Eu acho que ela, aqui também, para aquilo que eu agora averiguando, ela está aqui muito entre a água e o metal. Ah. Tem medo, mas também está numa tristeza muito grande. Viu? Começou a estudar o cliente. Entendeu? Sim. Aí você vai dar um atendimento específico para o dia, que tem a diferença do ser e do estar. Bem? Então, vamos lá. Uma pessoa que é muito metal, percebe? E qual é a característica do mental? se lembra? A característica principal. É a tristeza? Tristeza. A pessoa que andar muito triste e tal. O que, é que você tem que fazer com ela? Ora, então. Olha o exercício que a gente fez. Lei de geração e lei de contenção. O que Exato. é que É para conter. É para conter. É pra conter, para diminuir. Ora, o fogo. O fogo, isso. O fogo é o, é o avô, né? Lembra que eu falei da família? É sim, o sim, que sim. Coloca a ordem no barraco, lá. <risos> ah. Ok. Pronto, aqui é o fogo. Agora, na terra. Na terra. É a madeira. Isso. O que controla a terra é a madeira. Pessoa muito reflexiva, sabe? Pessoa demora a tomar uma decisão e fica, fica, fica, pensando, pensando, pensando. Tem que colocar madeira nela, tem que colocar um pouco de raiva nela. Ok. Depois, a água. Ok, o que choca na água é a terra. Isso. Tá Pronto. Ok, isto para... Abrandar-se, para retirar Isso. diminuir Isso. certo? É equilibrado. Então, foi equilibrar Foi é equilibrar Pensa comigo, é... para a gente... Quanto tempo a gente tem? Nossa, já é 11 horas. aqui. Vamos fazer uma continha, tá? Uma continha. São cinco elementos, tá? Certo. Hipoteticamente, cada elemento vale 20. Uhum. 20 vezes 5 dá... É. Então, nós nós todos, nós somos 100% de algo. Eu sou 100% de algo, você 100% de algo. Isso não quer dizer que eu estou equilibrado, né, você também Isso não quer dizer que você está equilibrado. Só que nós somos. Enquanto a gente está vivo, a gente é 100% de alguma coisa. Então, uma pessoa, bom, hipoteticamente, tá uma pessoa que, ela é, que ela é muito fogo, tá? já que são 20 em cada um, vamos dizer que no fogo, ela esteja de uhum. tá? Por isso que ela dá muito fogo, então ela é 30. Se ela é muito fogo, o que, que tá, o que, que nutre o fogo? A madeira. madeira. Então, quer dizer que o fogo está sendo muito nutrido pela madeira. Se está sendo muito nutrido pela madeira, o estoque da madeira está diminuindo. Uhum. Tudo bem? Então, a madeira deveria ser 20. Mas como o fogo está puxando muita madeira, a madeira de 20, hipoteticamente, tá? só para a gente fazer uma conta, ela deixa de ser 20 para ser 10. Certo. Tá? 10. Se eu somar 30 com 10, eu tenho 40, tudo bem? Que é o equilíbrio, tá que é o equilíbrio dos dois, mas tem uma bagunça aqui, está tendo uma, uma confusão aqui. Hum. Quem que vai diminuir a ação do povo? É a água. A água, a água que está lá. Olha como que é super inteligente. Super... Se você coloca a água para trabalhar... A água, ela vai fazer o fogo diminuir para vir... E alimentar a madeira. E alimentar a madeira que está 10. Entendeu? É. Uhum. Você viu? É muito inteligente aqui. Porque já que a água alimenta a madeira, a água vai colocar os 20 na madeira que estava faltando, que é os 10. E acalmar. Que é os 10. Mais no, fogo. mais no fogo. Ok. Entendeu? Aí, não, é por isso que o, o avô é a sabedoria. É ok. Que Aquele que chuta o barraco e, ó, oh, para com essa bagunça aqui. Vamos colocar ordem na casa. aqui Entendeu? Ok, já tá Yes, tá vendo? Fez Pronto, sentido, já... sentido para você. Já percebi, Roberto, já percebi. Pronto. E mas isso é só para usar em casa SOS, não é? oi É só em SOS. Isso, é um... É o... Cartas na manga, tá vendo lá como você na parede? Cartas na manga, conhecimento. Se você sentir necessidade, você lança deste conhecimento para o seu cliente e observa. observa mas tem, cliente. Por exemplo, uma pessoa que, que sofre de ansiedade, depressão. Então, aí você vai ter que. Ela tem ansiedade, mas ela é muito agitada? Ou ela é muito reflexiva? Ou ela tem muita tristeza? tem ansiedade e tem muito medo, ou ela tem ansiedade e é muito brava também? Você entendeu? O espírito ah, é, okay. é cliente. Por isso que eu falo, eu, eu, eu não ensino... O porquê que da é discussão? Tem então, é uma depressão misturada com tristezas, com e, medo, com e, raiva? É diferente uma pessoa que tem ansiedade e é muito agitada e uma pessoa que, que tem ansiedade e é muito medrosa. É diferente. É ansiedade, okay. mas... É, a persona dela... Entendeu? Ok, bem. Então, assim, você cria... Quando você se apodera do conhecimento, o protocolo você cria na hora para o seu cliente. Certo, certo. Tá bem? Ok, ok. tá bom. Já percebi. Pronto. Quanto tempo é que é a consultoria, Roberto? É uma hora? É uma hora. Ah, pois... Já, já chegámos ao fim. Já chegamos ao fim. Gostou? Gostei, gostei muito. Já fico muito esclarecida com esta situação de, de, dos cinco elementos. Também é importante perceber porque pode haver casos mais extremos que seja preciso uhum. utilizar estes. Joia. Tá bom. Ok, Roberto, pronto. Tinha só aqui não. mais uma questão. Uhum mas pronto pode, podemos agendar depois mais para a frente eu junto algumas coisas e depois falamos tá bom tá bom? a gente está gravando né eu vou mandar aula para você e se okay. você permitir eu no YouTube tá bem então eu vou pensar tá bem ah, eu com carinho <risos> Acho que eu tá, tá bem Ó, fala, fala assim se você já que talvez você permita né não sei se alguém em Portugal quiser te encontrar para receber os seus atendimentos, como que faz? Pode pesquisar na, na página do, do Facebook Karina Miguel, terapeuta massagista, uhum. onde lá tem o contato, neste momento ou pelo WhatsApp. Uhum. Uh, neste momento é os canais que tenho para verem encontrado. Legal, bacana. Então... Vai que você topa que a gente publica, né? conta agora para mim um caso que te marcou, que você está começando aí e tal, que, poxa, esse negócio dá certo, conta para a gente uma história, enfim. Ora, o caso que, que mais me marcou foi uma cliente de 79 anos que estava com imensa dificuldade, pronto, já tem vários problemas de, de saúde, uhum. E então, a nível de, de visão, a nível de ouvidos, nariz, uh, as articulações... É uma pessoa que já estava com os movimentos também muito limitados. Uhum. E então um dia uh, eu passei por lá e disse ah, vamos experimentar uma sessão de reflexologia. E então a senhora parece que estava assim, que em Portugal é toda engalicada, toda tísica, os pés, a planta do pé... Eu quase que nem conseguia estimular os pontos de tão físico que o pé estava. E depois eu disse, oh, vamos lá descontrair, E ia brincando, eu gosto de brincar com, com ela. E então fomos brincando. Uh, no fim, eu dei por ela a espreguiçar-se completamente. E eu disse, então, mas você não mexia o braço? E ela, pois não, ah, mas eu consigo me esticar. E de repente ela assim, olha. Olha, eu estou-te a ver melhor, né? eu estico aos braços, vejo melhor. E a senhora, o mais incrível, é uma senhora que sofria, ainda ficou um bocado de incontinência. Uhum. E no dia a seguir ela ligou-me a dizer, Karina, eu já não sujei mais o penso. Correcto. Eu já controlo a urina. E eu disse, ai, 79 anos. Controla a urina, ficou a ver melhor, pronto, ok, ali foi um ponto de partida para eu ter a certeza Tem hora que, que não funcionava. Bateu. Tem hora que nem a gente acredita, né? Exatamente. Tem hora que você fala, pô, mas não é que dá certo mesmo? Exato, e esse foi um dos casos mais marcantes devido à idade dela, hum. às patologias todas que, que tinha associadas, e, e quando falou da questão da incontinência, para mim foi super importante poder ter ajudado nesse sentido. Legal, e você vê, ó, é o protocolo geral. Você faz, faz, você faz uma faxina energética no corpo, fazendo a massagem nos pés. Então, você vem trazendo. Então, uma coisa que, que não está legal, quando você resolve ela, ela, por consequência, resolve várias outras. É um efeito em cascata, né? Se a, se a insônia vai embora, outras coisas melhoram, o humor melhora. Se o intestino começa a funcionar melhor, nossa... Tudo melhora, transforma, transforma. Adorei saber dessa história. Conta de, novo, conta de novo aqui o seu contato, Karina, por favor. Ora, o contato é através da página do Facebook, Karina Miguel, massagista-terapeuta. É, está na zona de Peniche, zona centro do país. Uhum. É, e podem contactar, contactar também pelo WhatsApp. Uhum. WhatsApp você quer falar aqui ou está na sua página? tá página. Está na página. Então, tá bom. Então, quem quiser um atendimento de reflexologia, né reflexoterapia em Portugal, é só entrar em contato com a Karina, minha aluna. E você pegou o MDF e o MAD, os dois? Não, só um, o MD... só um? MDF. MDF. Então, ela... Estou à espera das suas novas gravações para entrar no outro. Isso. Então, ela só adquiriu o MDF. Né? Imagina na hora que ela fizer o MAD. Então. É isso. Tá bem? Então, brigadão. Se você. Obrigada, publicar, a gente publica no YouTube para você também. Ok. Tá bom. <risos> eu vou mandar a gravação para você. Se você topar, eu publico lá. Aí vai ficar uma aula bem bacana. Né? o pessoal vai te conhecer também. Ok, Roberto. Tá bom. bom. Obrigada. Beijo carinhoso para você. A gente tchau. Um beijo. Muito obrigada, Roberto. Tchau, tchau. Adeus. Tchau, tchau.